Olá, estamos aqui para mais um programa do Espaço Família. Então, trazendo informações da psicologia para você e sua família. Falando sobre saúde mental ainda, hoje vamos falar sobre o transtorno bipolar, que vem ser uma doença psiquiátrica que provoca oscilações imprevisíveis no humor, né? variando entre a depressão. Que a gente vai ver aí, né? Mas como uma tristeza, um desânimo e chegando até a mania, que é mais uma impulsividade, uma característica mais extrovertida. Claro que é, nem toda mudança de humor ela significa que existe um transtorno bipolar, né? Então, porque a gente tem situações na nossa vida, nas nossas vivências que vão fazer com que a gente fique mais triste, mais alegre, mais tranquilo, mais animado, mais desanimado, com mais motivação, com menos motivação. Então, há situações normais que vão alterar o nosso humor. Mas quando ele vem com uma maior acentuação nos sintomas, nas características, Seria importante uma avaliação adequada do caso. Então, a gente vai ver aí como é, sintomas, características do quadro maníaco, por exemplo, uma agitação, uma euforia, uma irritabilidade, uma falta de concentração, uma crença irrealista das habilidades, algum tipo de comportamento incomum que antes não fazia e agora começou a fazer, é, um aumento ou um abuso né, do uso de drogas, álcool, tabaco, é, até a questão da alimentação, um aumento no uso da alimentação, né, então come mais, é, uma fala muito rápida, então conversa muito correndo, uma falta de sono, então não sente a necessidade de dormir a mesma quantidade né, de, de noite de sono como tinha é, antes do quadro maníaco. Há uma negação de que algo de errado está acontecendo, pode ter um aumento do desejo sexual e até aí um comportamento agressivo. Né? Às vezes a gente vai perceber que na fase maníaca as pessoas elas se veem muito bem, elas estão muito animadas, muito motivadas e por isso uma dificuldade de perceber isso como algo inadequado, algo não tão saudável, porque a pessoa ela vê que ela não precisa dormir tanto, em que ela tem muito mais energia, muito mais criativa, mas é muito, né? é além do, da normalidade daquele indivíduo. E aí, em contraposto a isso, vai ter os momentos depressivos, que seriam um mau humor, uma tristeza, uma ansiedade, um pessimismo, um sentimento de culpa, de inutilidade, de desamparo, uma perda de interesse por aquilo que ela gostava de fazer, uma sensação de cansaço, de fadiga de forma constante, uma dificuldade de concentração uma irritabilidade ou agitação, um sono excessivo, então muito sono, querendo ficar quieta no cantinho, isolada, uma falta de apetite, dores crônicas e aí chegando até a pensamento de suicídio ou de morte. Né? Então a gente vai ver que a pessoa ela vai oscilar entre esses dois polos, da mania e da depressão. Então ela não é tão simples de identificação e aí a importância de um profissional especializado poder avaliar o caso e a gente conseguir identificar o momento maníaco e o momento depressivo e aí então a gente conseguir dizer que é um transtorno bipolar. E não como a maioria de nós às vezes comentamos, ah, tá com uma alteração de humor, então eu sou bipolar. Não, né? a maioria de nós temos os quadros normais. Ninguém onde a gente muda de humor conforme as vivências do dia a dia. E que isso até é natural, é importante com que tenha momentos que a gente fique mais feliz, outro um pouco mais retraído. São momentos do dia e está dentro de um contexto normal. Mas se você percebe que está com essas oscilações muito acentuadas, onde elas podem levar dias, meses ou até anos, é importante procurar um profissional especializado seja o um psicólogo, seja o um psiquiatra, para que seja identificado o caso, de fato, chegar a um diagnóstico, e aí poder orientá-lo para um tratamento adequado, seja associando o uso de medicações com a psicoterapia para reconhecimento do seu quadro, das suas necessidades, e aí buscar um equilíbrio maior entre essas oscilações do humor. Tá ok? Então essas são as informações do nosso programa de hoje do Espaço Família. Tchau, tchau!